Quer aprender a investir assim como eu aprendi? Clique aqui e se inscreva no canal da Genial Investimentos no YouTube. Você terá acesso a conteúdos exclusivos e diários com o melhor do mercado financeiro. Siga a gente por lá. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Aberta no canal da Genial. Para você que não sabe como esse programa funciona, super simples. Te vem aqui, traz empresas de capital aberto com seus respectivos executivos, para te dar a oportunidade de fazer perguntas e, óbvio, né, também dos executivos explicarem um pouquinho mais a empresa, falarem sobre as perspectivas, responderem às dúvidas dos acionistas. Isso aqui é super legal, porque normalmente você como pessoa física não tem, às vezes, tanta proximidade com a empresa. Então, nesse programa, você consegue, às vezes, entender um pouco mais e aí decidir se você investe ou não, se você continua comprando, se você dá uma segurada, enfim, essa decisão de investimento ela é totalmente sua. Hoje a gente está aqui no episódio com a Camil, na presença do Flávio, que é CFO. Flávio, muito obrigado por estar aqui. Como eu comentei em off, é uma alegria poder ter você e acho que vai ser muito proveitoso. Obrigado. Bruno, obrigado, aí é um prazer é, falar contigo e hoje é um bom momento para a gente falar um pouco sobre a Camil. Primeiro, feliz de Internacional do Arroz, né que é a origem da companhia. Então, os clientes né, da Genial e os nossos clientes né, acabam associando muito a companhia a origem dela, que começou com Arroz. Mas hoje, né, a Camil é muito mais do que isso. A Camil é uma multinacional brasileira. né Faturamos né, mais de 10 bilhões de reais por ano. E operamos em diversos segmentos, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Então, além do arroz, temos no Brasil a super refinado com a marca União, a gente tem pescado enlatado com a marca Coqueiro, né, e mais recentemente, né, nos últimos 24 meses, a gente deu um salto, né, entrando no mercado de massas, entrando no mercado de café, e mais recentemente, entrando no mercado de cookies e biscoitos, através da aquisição... Né, da marca Amabel. Então, além das operações aqui no Brasil, a companhia tem operação no Uruguai, no Chile, né, no Peru e no Equador. Né, operações que também são sempre bastante relevantes no mercado local. Então, é bacana a gente começar essa conversa por conta desse momento transformacional que a Camila está passando, em que ela deixa né, de ser simplesmente um player atuando só no mercado de arroz e sendo um player que cada vez mais está trabalhando para desenvolver marcas, segmentos que têm oportunidade de crescimento e maior valor agregado. Show de bola. Eu até vou emendar isso que você falou com uma pergunta que eu iria te fazer. Seria uma segunda pergunta, mas eu coloco ela aqui em primeiro. A empresa está bastante atuante, como você comentou, nessa questão também fusões e aquisições, de trazer novas marcas, e isso tem se provado uma estratégia interessante para se consolidar crescimento. E aí a pergunta era assim, você poderia explicar um pouco mais sobre essa estratégia e quais são essas, esses caminhos que vocês vislumbram a fazer isso e o que isso pode adicionar realmente de valor para a companhia? Então, a Camil, desde a abertura de capital e há alguns anos, temos uma estratégia bastante consistente. É um misto de um crescimento orgânico, que daí é o crescimento de formiguinha, de entrando em novas áreas, né, conseguindo né, adquirir o aumento de share dos segmentos que a gente atua, junto com esse segmento, com essa estratégia de aquisição de empresas. Então, o histórico da companhia, ela já adquiriu mais de 20 empresas e mostrou uma capacidade grande de integração. E o que a companhia acredita? A companhia acredita que, operando multissegmento, a companhia consegue gerar bastante valor principalmente porque reforça todo o ciclo de execução comercial. Isso permite que a gente, que a companhia, tenha mais relevância no varejo, que quando a companhia reduzir o custo de venda, então você consegue ter uma redução no custo de representante, você tem uma redução no custo né, de, de distribuição, porque os seus caminhões acabam apresentando uma menor ociosidade, você consegue oferecer um nível de serviço maior para o supermercado, porque como você opera mais categorias, você consegue diluir todo esse custo né, numa base maior de receita. E esse é um ciclo perfeito, né? que um segmento acaba ajudando o outro, uma região acaba ajudando o outro. Então, a companhia começou essa estratégia no Brasil há um pouco mais de 10 anos atrás, quando deu os passos entrando em açúcar refinado em pescado. E mais recentemente, a companhia turbinou e acelerou muito essa operação multi segmento com a entrada no segmento de massas através da aquisição da Santa Maria que é uma empresa líder né, no é, no mercado de Minas Gerais depois a entrada é, em café né, através né, do lançamento da marca União que já foi a marca líder de café no mercado brasileiro há 20 anos atrás e agora com a aquisição da marca Mabel, né, que também tem um apelo muito grande, né, do ponto de vista de posicionamento. E o que a gente busca é aprender a operar multi segmento no Brasil e dar esses mesmos passos nas operações internacionais. Né, no ano passado a gente conseguiu dar esse primeiro passo, né, com a entrada do né, mercado uruguaio, né, que nós já é, somos líderes né, em arroz, e adquirimos a empresa né, que opera com a marca La Abundância, que opera lá em toda parte de produtos saudáveis. Então, a gente tem muita convicção que essa é uma estratégia ali vencedora, você juntar um crescimento orgânico que te consegue gerar mais valor com essa capacidade diferenciada de comprar empresas e conseguir fazer a integração dessas empresas de uma maneira rápida, em que a gente consegue extrair bastante valor né, através dessas operações. Legal. Até trazendo um pouquinho do último resultado, no resultado do segundo TRI, tive um aumento em receita líquida, na casa mais ou menos os 21% crescimento ano contra ano, no dá mais ou menos 9% de crescimento. Na sua visão, o que que proporcionou esse crescimento e o que que a gente pode esperar em termos de top line até também para as próximas para os próximos resultados aqui? Aí é uma, uma boa pergunta. O, a Camil e eu acho que desde falar só o crescimento de trimestre, né, ela apresenta um histórico de crescimento. Quando você olha no longo prazo, de uma maneira ou outra a companhia acaba dobrando de tamanho a cada quatro, cinco anos. Então, em 2017, quando a companhia fez a abertura de capital, era uma companhia que tinha um faturamento um pouco inferior a 5 bilhões de reais, né, com uma de 450 a 470 milhões de reais. No ano passado, então, quando você pega agora o nosso resultado analisado, é uma companhia que de ordem grande de grandeza está faturando... 10 bilhões de reais e um EBITDA por volta de 800 milhões. E esse crescimento ele acaba sendo fruto né, de um crescimento de volume né, dos segmentos que a gente atua. Tem também o crescimento da receita que vem por conta do preço né, e você tem também o crescimento que vem por conta das aquisições. Então, quando a gente olha o último resultado, é, a companhia teve um crescimento de volume esse crescimento veio impulsionado pelo volume, principalmente do Uruguai, que teve um crescimento, uma velocidade de venda nesse primeiro, nesse segundo trimestre bastante intenso. No mercado brasileiro, a companhia até teve uma redução de volume nas principais categorias, em arroz, açúcar, pescado, cada um por seu diferente fator, então crescimento de receita veio por conta desse aumento de volume, o aumento de preço também ali ano contra ano, e a companhia tem uma característica muito interessante, Bruno, é que tem uma, uma resiliência né, e acaba tendo, um principalmente, na nossa margem de EBITDA. Quando você olha no um histórico de longo prazo, né, a companhia, né, os resultados da companhia flutuam entre... 9,5%, 10%, 10,5%, né, que é o que é o potencial da companhia hoje, né, e a gente procura olhando para os próximos trimestres continuar, né, ter seguindo esse crescimento, né, a gente olhando aqui mais para o curto, médio prazo, é tem, né, uma oportunidade de continuar crescendo nos mercados que a gente já já atua, né, que açúcar é, açúcar, arroz mas tem esses novos mercados que a gente está trazendo né? então nos próximos trimestres a gente espera continuar o desenvolvimento do mercado de café, que é o mercado que a gente entrou né, no início desse ano a gente começou a vender a partir de abril, maio você tem consolidação das operações de massa e você tem também a partir de 1 de novembro, a gente passa a operar também é, no mercado de biscoitos. Então, acho que todos esses componentes juntos, eles devem continuar ajudando a companhia a perseguir esse crescimento de receita né, e perseguir também esse crescimento de resultado. Você comentou bastante dessa presença, presença internacional também, e, e aí, falando um pouco mais agora de um outro lado, como que vocês enxergam uma possível até retração, dado um cenário econômico mais adverso que a gente pode ver nesses outros países? Vocês, vocês entendem isso que pode, pode ser um risco? E como vocês mitigariam isso em um momento como esse? Bruno, essa é uma boa, uma boa pergunta. Né? Eu acho que o, independente se é um cenário no mercado doméstico ou no mercado internacional, acho que todos eles têm, né, por conta dos segmentos que a gente atua, eles têm uma, uma particularidade muito importante. Como a gente atua com produtos que são muito básicos, a elasticidade de demanda dos nossos produtos é muito baixa. Uhum. Então, por exemplo, aqui no Brasil, em arroz, se pegar um histórico de 10, 15 anos do Brasil, a produção de arroz é 12 milhões de toneladas ao ano e o consumo é por volta de 12 milhões de toneladas. Então, independente do cenário macroeconômico, né, os produtos que a gente atua, eles são tão básicos, de primeira necessidade, em que o que ele toma do orçamento familiar, ele é uma fração que acaba sendo a das poucas, né, ou das últimas coisas em que o consumidor acaba né, deixando para lá. Né? Então, a gente não tem uma preocupação de mudança de demanda, né? a preocupação ela é maior né, em relação ao risco de você ter um downgrade né, dos produtos que o cliente compra. Então a gente procura sempre carregar um portfólio completo de produtos, a gente vai desde o produto premium até o produto, né, o produto mainstream, o produto de baixo preço, né, e obviamente a nossa rentabilidade né, num produto né, mainstream é maior do que do produto de baixo preço. Então, como que a gente... Né, procura mitigar esses efeitos. Né? Então, um é, foco grande em toda estratégia comercial e de execução e sempre uma preocupação com eficiência, seja eficiência fabril, eficiência de compra, eficiência de distribuição, que é o que a gente, que a companhia, consegue controlar. Boa. Ótimo. Eu até ia perguntar sobre essa diferença entre os... se tinha níveis de produtos diferentes, você acabou respondendo essa outra pergunta. E aí uma, uma última pergunta que, que, que eu recebi de forma prévia, como eu comentei, é uma pergunta um pouco mais genérica. Ela fala assim, de forma mais genérica, ah. o que, que você apontaria hoje como vantagens competitivas da Camil frente aos seus outros concorrentes que de fato diferenciam a empresa e tra tragam força? Acho que, uma, acho que uma das principais coisas é o conjunto. Tá? Então, nos segmentos que a gente atua, você precisa, você não tem uma bala de praça, você precisa comprar bem, ter uma produção que seja boa, você tem que ter uma execução comercial que é importante, eficiência fabril, eficiência na distribuição, e você tem que ter marca. Né? Se você não tiver marca, né? você tem um produto, né? mas esse produto ele não tem capacidade de giro no varejo ou você acaba não tendo rentabilidade. E uma coisa que é única que a Camil tem, que os nossos competidores não têm, é que nesse segmento que atuamos, né, de alimentos mais básicos, de alimentos de alto giro, né, a companhia é a única que opera muitos segmentos. Então, os meus competidores de arroz só operam em arroz, o de açúcar só opera em açúcar, pescado só em pescado, café em café, massa. Opera, às vezes, massa, farinha, biscoito. E o que a Camil faz de operar multissegmento é único. né? Então, o nosso desafio hoje é como que a gente faz essa máquina né, de venda ter a capacidade de explorar as sinergias entre segmentos. Você pegar a virtude de cada marca, né? o posicionamento regional de cada marca, onde ela tem a sua fortaleza, e conseguir utilizar isso para explorar o crescimento né, em todo o nosso portfólio de produtos. Então, isso que a Camil é única. Né? Conseguimos operar com muita eficiência e temos uma coisa que nenhum outro tem, que é essa capacidade, esse portfólio de produtos e marcas que os nossos competidores só têm de forma isolada nos seus respectivos segmentos. Legal. Acho uma uma como uma, uma última pergunta, na verdade, que acho que é super válida, que sempre acabam perguntando e eu faço ela para todo mundo. A, até porque o investidor pessoal físico é muito ligado também nessa questão de dividendos. Então, até perguntando para você, o que, que vocês olham dentro da companhia em questão de dividendo Se você tem alguma perspectiva que você pode passar? O que, que você pode falar? Né? Algumas companhias acabam não falando muito, mas se você quiser comentar, acho que é super válido. Olha, a, a companhia a, procura ser... É bastante objetiva na parte de alocação de capital. A companhia não tem uma política escrita de dividendos, temos uma prática. Então, a companhia paga, tem pagado 25% do lucro líquido contábil, então não é o lucro líquido ajustado, que no nosso caso é inferior, por conta de uma questão técnica de constituição, de reservas, né, de incentivos fiscais, estão pagando 25%. E a gente procura sempre olhar qual que é o cenário. Então, ao longo da história da companhia, né, em cenários que a companhia enxergava, né, pouca oportunidade né, de aquisição e com resultados extremamente robustos, a companhia fez pagamentos extraordinários de dividendos. A companhia está hoje no sétimo programa de recompra. Então, a companhia já recomprou né, mais de 50 milhões de ações desde a abertura de capital. Então, a gente procura ter, ser bastante, né, uma análise bastante financeira, uma análise bastante técnica. Né? A gente utiliza, né, a gente procura ver qual que é o cenário né, de mercado, qual que é o cenário da companhia e fazer essa alocação da maneira mais eficiente possível para conseguir otimizar toda a nossa estrutura de capital. Show de bola. Se você me permite mais uma pergunta, que a gente acabou comentando ali sobre a questão da companhia, está bastante atuante nessa questão de aquisições, e hoje em dia em particular, até onde você puder falar, obviamente vocês enxergam que tem oportunidades de mais aquisições? É algo que deve diminuir um pouco a frequência. Como vocês entendem isso em forma estratégica? Bruno, a companhia está sempre buscando oportunidade. Né? Eu, eu brinco que o jogo de aquisições é uma música que você dança muito mais no ritmo do vendedor do que do comprador. Uhum. Então, e a gente, né, aqui como a companhia, a gente é bastante... É, a gente busca bastante oportunidade e a gente usa como filtro né, a gente se o negócio faz sentido né, se a gente tem capacidade de execução se a gente tem capacidade de financiamento então e se o negócio né, que está disponível é um negócio que faz sentido né? então se a gente tiver né, passar nesse filtro por um negócio que estrategicamente faz sentido é que a gente entenda que tem capacidade de execução e que temos capacidade financeira, seja através né, de dívida, que é sempre a primeira opção, seja através de aumento né, de capital, se a gente tiver essas três variáveis positivas, as clientes sempre procuram engajar por conta desse histórico e dessa convicção grande que... Trazer companhias, integrar de uma maneira eficiente é uma habilidade que temos né, que, que explorar. Ótimo. Flávio, eu agradeço a sua presença. Acho que fica aqui o convite também para você vir mais vezes, especialmente quando sair mais resultados, até para a gente continuar comentando sobre as perspectivas futuras da companhia. E é sempre um prazer receber todo mundo, especialmente você aqui. Prazer foi meu e prazer aí para todos os investidores da Genial. Show de bola, muito obrigado. Pessoal, você que acompanhou até aqui, muito obrigado também. Lembrando, a gente tem esse programa bem de forma consistente aqui no canal da Genial, então se quiser, vá aqui na nossa home, acessa lá a nossa playlist, tem bastante episódio. Tamo junto, até o próximo. Falou. Fala aí, pessoal. Só passando para lembrar que aqui no canal da Genial a gente tem o programa Tudo Sobre Ações, todo sábado e domingo. São vídeos curtos, direto ao ponto de análise de empresas. No sábado a gente teve de Marfrig e no domingo a gente teve de PetroRio. Para você que gosta dessas empresas, tem muita oportunidade. Então passa no vídeo, tá? Tá aqui no comentário fixado do YouTube ou no chat ao vivo da live. Eu te vejo lá. Um abraço.